A Fórmula 1 tem mais uma interessada a ingressar na categoria. Trata-se da equipe asiática Lux Suns, que tem cofundação de Benjamin Duran e a Legends Advocates Sports Groups, além de outros investidores. O nome Lux surgiu com a abreviação da palavra lucky, sorte em inglês, para homenagear a herança asiática. O Sans representa o sol, ou sun em inglês. Em 2019, Duran já teve interesse em entrar na categoria com a Pantera Team Asia e afirmava que gostaria de estar presente no GRID em 2022. No entanto, a Covid-19 fez o mandatário desistir dos planos. No início de fevereiro, a FIA anunciou o lançamento oficial das inscrições para identificar equipes em potencial que desejam participar da Fórmula 1. De acordo com a entidade, o prazo era até dia 17 de fevereiro, o limite formal seria no dia 30 de abril, com a previsão de resposta da entidade em 30 de junho deste ano. O regulamento esportivo prevê o um limite de 12 equipes no grid da Fórmula 1, ou seja, há espaço para mais dois times. Sendo a única equipe a operar fora dos corredores tradicionais da Fórmula 1 e desenvolvendo trabalho sob medida para atrair talentos de comunidades subrepresentadas. representadas Podemos trazer diversidade de pensamento que nunca foi vista antes na Fórmula 1, prometeu Duran. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, inscreva-se aqui no canal se você não for inscrito e ative o sininho para não perder nada por aqui.